Licença, deixa eu ajeitar aqui, Opa, Henrique. Opa, tá tranquilo. Rapidinho. Vamos lá. Tá bom sim, pessoal? Ok. E, Henrique, o roteiro tá tudo certo, foi aprovado. Certinho, essa daí é a final. Ah, mas... Peraí, Caio, acredita que eu não vou poder votar no segundo turno? Ué, por que não? Eu vacilei e acabei não votando no primeiro. Não, não, Ana, relaxa, tá? Mesmo quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo sim. Faz então, é o seguinte, posiciona direitinho esses dois para pra gente tirar tudo quanto é dúvida que tiver, tá? Bom, galera, vamos entender tudo certinho sobre o segundo turno das eleições? Eu sou Henrique Amaral, vamos nessa. Segundo turno está chegando domingão, dia 30 de outubro. Eleitoras e eleitores voltam às urnas para escolher presidente da República. Em 12 estados a gente também vai ter é. votação para governador... Licença. Henrique, Opa. como eu sei o meu local de votação? Isso é muito simples, tá, Ana? Seguinte, para saber o local de votação é fácil, é só entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, o tse.jus.br e lá logo no comecinho da página você vai encontrar autoatendimento do eleitor clicou, vai aparecer a opção onde votar. Aí é só digitar lá as informações pedidas e você já descobre qual é o seu local de votação. E também dá para fazer isso pelo aplicativo e-título da Justiça Eleitoral, disponível tanto para iOS quanto para Android. Bom, agora a gente vai Ei, falar gente. sobre, opa, fala, opa, desculpa, pessoal, é qual documento que eu devo levar para votar? Caião, a mesma coisa do primeiro turno, tá? Para votar, quem não fez a biometria ainda, quem não fez o recadastramento biométrico, precisa levar um documento de identificação oficial com foto. Quem já fez o recadastramento biométrico, aí pode usar o aplicativo e-título que eu falei agora há pouco. Aí vai aparecer a fotinho, pode usar só o e-título para se identificar. Mas nesse caso, a eleitora ou o eleitor só vai poder usar o e-título se baixar e validar o e-título até a véspera da eleição. Também conhecido como sábado, dia 29 de outubro. Bom, já que a gente está falando de prazos, a gente também teve o prazo para pedir o voto em trânsito e quem obedeceu o prazo e pediu o voto em trânsito, votou em trânsito no primeiro turno, pode votar em trânsito também no segundo turno. Quem não obedeceu o prazo e não pediu isso, não pode pedir mais para o segundo turno. Então se pintou alguma viagem de última hora aí, a eleitora ou o eleitor vai ter que justificar a ausência. Bom, agora vamos falar sobre... Henrique, desculpa, cara. Opa, é, diga. Eu sei que é muita intervenção, mas assim, aqui apareceu uma coisa aqui na direção que a gente está com dúvida. Você não vai falar de horário de votação, não? Opa, falo agora. Horário de votação é o seguinte, galera, é a mesma coisa do primeiro turno. E o que, é que isso significa? Significa que todo o Brasil vai seguir o fuso horário de Brasília. Então, aqui no Distrito Federal, a gente vai às urnas entre as 8 horas da manhã e as 5 horas da tarde. Então, quem mora num estado que tem um fuso horário com uma hora a menos do que Brasília, vai às urnas entre as 7 horas da manhã e 4 horas da tarde no horário local. A galera de Fernando de Noronha, que tem uma hora a mais em relação a Brasília, vota entre 9 horas da manhã e 6 horas da tarde no horário local lá de Fernando de Noronha. Pronto! O fuso horário, horário de votação, passado, é hora da gente falar sobre a ordem de votação. Em 12 estados, vamos ter segundo turno para governadora ou governador. Então, nesses estados, a gente começa votando para governadora ou governador, aí são dois dígitos. Depois, a votação é para presidente da república, também com dois dígitos. No resto do Brasil, todo mundo vota para presidente apenas com dois dígitos. Galera, vamos falar sobre coisa, uma coisa muito importante agora, tá? Que é o seguinte. Vamos às urnas, vamos comparecer, vamos votar. É através da votação que a gente escolhe quais vão ser os nossos representantes, quem que vai estar lá na presidência da República, quem que vai estar no governo do Estado nos representando. A gente lutou muito aqui no Brasil para ter o direito ao voto. Não faz sentido agora a gente abrir mão desse direito. E a gente tem recado sobre esse assunto do nosso presidente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Vai, presidente. Peço a todos os eleitores, Eleitores e eleitoras, assim como fizeram no primeiro turno, que compareçam com tranquilidade, com paz, com segurança, escolham os seus candidatos. O momento do voto é inviolável, É o eleitor com a sua consciência. Então é isso, se ainda ficou com alguma dúvida, você pode falar com o bot do TSE no WhatsApp. Para falar com o bot é só apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou então mandar um oi para o número 1078 Fechou? E claro, não se esqueça de seguir os perfis do TSE nas redes sociais. Valeu!